Fala galera, beleza? Felpão aqui pra mais um vídeo pra vocês, guys. E hoje eu vou fazer... Eu não sei como que eu posso dizer, mas eu vou fazer o react de dois vídeos. O primeiro agora vai ser o do Zayu, ou do Simple, ou não sei qual que o editor tá botando aqui pra postar. Mas eu vou... Tá muito... A galera tá questionando o que foi o melhor de 2020, né? Nesse ano que a maioria dos campeonatos ali, a partir de março, se eu não me engano, foi tudo online. E a galera tá se perguntando quem que foi o melhor... De 2020. Então eu vou olhar os highlights aqui do Zayu e depois eu vou fazer um vídeo olhando os highlights do Simple, fazer o um react aqui e depois eu quero que nos comentários aí vocês deixem a opinião de vocês quem que foi o melhor jogador de 2020 para vocês, beleza? Lembrando que o vídeo aqui, guys, é do Game Flavors. Então vai lá no canal do cara, dá uma moralzinha. Vamos ver aqui os highlights do Zayu. <coughs> Mano, a parada que o Zayu tem é que quando ele entra no game... E ó, eu não tive a oportunidade de jogar contra ele, viu, guys? Não tive a oportunidade de jogar contra ele, mano. Não tive essa honra. Bala seca, né, mano? Esse bala dele é seca, velho. Nossa, eu lembro desse highlight aí, mano. Mano, as maldade, você tá com 20 de vida, você ganha 1x3 contra as Trales. Cocô. É uma chance bem baixa. Engraçado que tá o Niveira aqui, Niveira, não sei como que fala. Só vendo os caras jogando, que é o sexto player, né. Um, um de vida. Digamos que é sorte, sorte também, né, guys? Nossa senhora, velho. Olha aí, velho. Se ele não pica, ele morre na HE, velho. Nossa, sensacional, velho, esse highlight, mano. Isso mostra o quanto que o cara é bom, velho. Porra. Porra, todo mundo entrou de cosmos aí, velho. Seis de vida, ele ficou, mano. O cara é bom demais, velho. Nossa senhora, velho. velho. Uma balinha, uma balinha. <risos> Você vê que esses caras aí melhores do mundo, sempre tem a tendência de ser uma WP, né mano? Tipo assim, tirando o Code, device Simple, Zayu... São os que puxam a WP, né? time. Nossa, Zayuzi ainda pegou aqui, ainda, velho. 1x4, um hein, galera. 1x4. Um 1x3 um agora. <tos> difícil, hein? Round <tos> é difícil. Difícil pra caralho, velho. Ah, mas o que Parece que os caras ficam burro também, né mano, jogo contra o Zayu, velho Pô, você sabe que você tá contra o cara que é um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo E você fica, tipo, numa posição Completamente varável né Não sei se essa se palavra existe Vocês entenderam Ganhou o um round, velho Impressionante, mano. Com uma certa facilidade. Getão, land jumps shot chance. Quer então que vai pro Valorant, né, meu? Nada contra, né, mas... Aí vai pegar todo mundo de costa. Mano, é caro, mano. Nossa senhora, mano, é muito... Mano, as balas é seca tá ligado, velho? <coughs> simple chain together kills é louco mano Cê é louco mano é a é é embaçada demais cara tá louco velho nossa Shox tá é um pouco de time também Agora, por que que tá com essa coach? Eu não sei. Nossa. As balas, as balas. Cê é louco, mano. Hum, não lembro desse relete. Ele vai queimar. Ele não pode voltar, ó. Por causa da Molotov. Cê é louco, velho. Olha, o cara já mata já se posicionando já pro outro lado, mano. Tá doido, velho. Por isso que eu falo, galera, ó. Oh, noção, velho. Noção de rotação. Nossa senhora, mano. Aí ah, esse é o cara do catch ali, mano. Você não consegue... Você também vai botar a cara, mano. Depois dessa bala de eagle. não está mantendo Agora gente essa tática aí. Nossa senhora, mano. o gente fez o vídeo dele aí já, viu? Olha, ele sabe o limite certinho da Molly, velho. Tá doido, mano. Noção de movimentação também é absurda, velho. Um x 3 um, hum, seco. Seco, mano. Esse pique varanda aí, guys, é muito... Tem que tomar muito cuidado. Ai, tirou a mira. Hum, é muito rápido, velho. Ah, e se ele mata, velho? 3x1, 2x1. Aí tu não, não perde. Perde nem fudendo. Né? É porque que um tá indo no alto que o outro tá correndo, mano. Ah, eles, eles querem dar a entender que não, tem os, não tá os dois ali, né? Provavelmente. Nossa, oh, é muito rápido, velho. Ai, campeonatozinho de LAN que saudade. Apex todo feliz, né, Apex? Né, Apex Um x 2 Nossa, Florestão, hein, velho. Pegou a coach. Vai ter que ser bom agora, hein, mano. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Que? Mano, ele botou no... No bolso, velho. Literalmente, velho. Ele fez a mole certinho primeiro. E só ficou só esteifando fora de ficar queimando, ó. Ó, só que já deu uma queimadinha. Mano, cê é louco. Cê é louco, velho. Cê é louco. Ah, foi fácil aqui agora. Não tirando os méritos, né? Mas... Tem um highlight dele que não mostrou aqui? Mano, esse aqui foi insano, velho. O eletrônico pinou nele, né? Tipo, o eletrônico, Mano, presta atenção numa coisa esse round aqui. Acho que eu lembro o que vai acontecer. Esse é do default, talvez, que ele vai plantar. O oh, simple vai picar lá. Bichão oh, é uma Ó, ele vai tomar mole, ele vai sair já pra picar o cara, faltando 6 segundos aí. Ó, ó. Se ele não pica aqui, velho. Se ele só planta direto, ele é morrer queimado. O cara é muito bom, velho. Aí ele vai pular pra base, o cara vai estar tá brisando, ó. Brisou. E aqui ele... Olha a confiança do cara da mira, velho. O cara tá com uns 10 de vida aqui, esse pá, velho. Faleceu na mira, deitou, filho. Olha lá, olha lá. Mano, é isso, guys. Esse aqui foi o vídeo de react ao Zayu. E agora eu vou fazer um do Simple. E eu quero que vocês coloquem no comentário aí o que vocês acham que foi o melhor do mundo esse ano, beleza? Valeu.